Voltei voltei, vão chamando aí o pessoal. Não quero ser cansativa, a gente já vai terminar, tá? Que sei que vocês estão com fome. Voltei, voltei, vão entrando, vão chamando aí o pessoal. Não consegui ler todas as perguntas, comentários que vocês deixaram na outra live. Mas já agradeço todos os comentários, depois eu vou ler um a um, tá? Se tem alguma pergunta que eu não te respondi aqui, pode mandar no inbox, por favor, quero responder, tá? E, peraí... Bom, já, já teve uma pergunta aqui da Xila. Qual o plano de aplicação da Xila? intradérmico? Intradérmico, tá bom? como você faz na intradermoterapia? Plano intradérmico. Tá, já respondi de Gilead, isto. Intradérmico. A pontinha da agulha, uma papulinha, tá? Porque lembra lembra que as glândulas sudoríparas estão onde? Na derme. Então, tem que ser dérmico, ok? Vocês estão pedindo solicitação de visualização, mas hoje eu não vou colocar. Vou deixar para terça-feira à tarde, vou fazer uma live às quatro da tarde, na terça-feira que vem, com, a, com vocês, que querem visualização e perguntar, tirar dúvidas comigo ao vivo. Vou chamar algumas pessoas aí pra gente poder conversar. Tricologia, Juliana, tá saindo do forno um super curso de tricologia que vai balançar aí as estruturas. A gente demora um pouquinho para lançar as coisas, mas quando a gente lança... Tá? A Milena tava aqui mais cedo, a gente vai tava falando dos cursos de ozônio e a gente usa bastante ozônio, muito ozônio mesmo. Vamos chamando o pessoal aí. É, e a gente tá, daqui a pouquinho, um, é, soltando nosso curso de ozônio online. Fique, fique atento para você fazer ainda nessa quarentena, tá? E depois também, certo? E a gente vai, vai ter o curso para vocês, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, dentistas, tudo, tudo, tudo, tudo. Então, fiquem aguardando. Tá saindo. E a gente vai ter um curso também muito top de tricologia, também já tá saindo. É que, né, tem muito trabalho por aqui, não tenho nem dormido direito, gente. Olha, com essa, com essa quarentena tô trabalhando demais. Voltando à pergunta sobre fazer uma ótima aplicação nas áreas dos olhos. Que você falou de lição de melhor, melhor. esse 1ml é um ML pra... Isso, Kate, um ml Primeiro você vai pegar o frasquinho, você vai colocar um ml e diluir com 1ml. Um dilui. Aí você faz a aplicação, tanto da área dos olhos, você pode pôr duas a três unidades aí, neste caso, como você pode fazer o francês, que é a técnica francesa, que eu dou desde muito tempo, muito tempo, eu dou a técnica francesa, que é pra região inferior, de pálpebra inferior. Aí, ah, se você tiver outros pontos intradérmicos, se tiver outros pontos pra fazer, você faz com a diluição de um ML. Outros pontos mais perigosos, como a gente ensina, boca, e outros pontos avançados lá no curso avançado. Depois, você redilui, você coloca o que falta pra 2 ML. Você faz lá as continhas, né? Se eu coloquei um ML pra 100 unidades, usei, sei lá, 15, 20 unidades, eu tenho agora... Tantos ml com tantas unidades. Aí, você faz lá os cálculos e completa a diluição para 2 ml, para ficar diluído como se fosse sempre a 2. Tá? E aí, você usa o restante da método, da técnica com é, a diluição de 2 ml. Lembrando, eu diluo tudo com 2 ml e faço tudo com 2 ml. Eu só faço essa diluição de 1 ml para a região umbicular quando o paciente volta e fala, ai, tudo durou, mas aqui durou pouco. Então, eu quero colocar mais toxina do que eu coloquei quando eu dilui com dois Aí eu diluo com um E coloco mais unidades Porque eu tenho uma diluição menor Eu vou ter um halo um pouco menor Mas com uma concentração maior de toxina Então eu consigo ter um resultado melhor Olha só, dando dicas até lá do avançado para vocês, hein? Olha como que eu sou boazinha Pálpebra caída Após aplicação em testa De glabela, é normal? Nada normal Aplicação errada nada normal geralmente gente tem umas aplicações que eu não entendo por que as pessoas fazem aquilo porque eu, eu tenho medo até de né aplica né faz uma linha aqui outra linha aqui outra linha aqui outra linha aqui faz verticaliza todos os pontos meus pontos não são verticalizados nós temos pontos meus pontos eles são próprios de acordo com a musculatura são pontos específicos que você vai aprender a achar lá no curso e eles promovem o lifting e não a depressão. O frontal é um músculo elevador. Ele faz toda a elevação do supercílio. Se você aplica muita toxina no frontal, você vai ter uma depressão do frontal. Já viram aquelas pessoas que fazem toxina botulina e que fica assim? Isso é depressão do frontal. Aplicação errada, método errado, método ruim. tá? Falo de boca cheia, porque é verdade. Não é um método bom. Aplicou muito, aplicou errado, aplicou muita quantidade. Tem gente que aplica 50 unidades em ter superior. Eu falo, meu Deus, onde? Cadê? Por quê? Eu fico, fico com medo. Se alguém me aplicar 50 unidades de toxina um dia, eu vou cair dura, porque não preciso. Eu consigo paralisar com 30, 35 unidades, quando eu muito, sabe? Até quando eu faço retoque, Máximo 40, 45 nunca. Então, gente, cuidado, tá? Não é normal ficar deprimido a glabela pós é, aplicação de toxina no frontal. Erro de técnica. Erro de técnica feia. Quantidade errada, tudo errado. É, deixa eu ver. Dicas para evitar pitose. Bom, ai gente, sai meu filtro. Tão lindo aquele filtro, né? Dicas para evitar filtro, é, pitose. Vai ficar salva a live sim, Simone. Dicas para evitar pitose. Primeiro, uma boa técnica, um bom método. Mas uma diquinha essencial, você que me perguntou. É, evite a aplicação muito próxima ao supercílio. Evite. Tem, alguém me perguntou lá no feed, ah, não entendo, é, porque falam que a gente tem que ficar um pouco, sei lá, uma distância de um centímetro do supercílio. Pega o livro de anatomia, vai estudar, que você vai entender. Porque a gente tem outras musculaturas, a gente tem o um músculo que é o depressor da, da pálpebra superior, que fica bem ali, rente ao corrugador. Então, dependendo de como você entra no corrugador, tem aquelas pessoas que entram no corrugador através daqui, e vai com a agulha até lá e depois volta, já viram isso? Volta gotejando e aí vai cair a pálpebra e num lugar bem bonito, né? No canto dos olhos. Então, um erro horrível. Então, siga, para não ter pitose, siga a metodologia. Siga as zonas, respeite as zonas de risco, tá? Você tem que aplicar um centímetro da sobrancelha quando você quer pegar os corrugadores, faça uma aplicação intramuscular a 90 graus e dentro do músculo. Evite ser muito superficial, muito para cima, muito, pra, muito muito superficial do corrugador, porque você pode estar pegando outros músculos que vão implicar o ubicular dos olhos, depressor do, do, do, da pálpebra superior, e aí você vai ter complicações horríveis. Então, tem que respeitar as áreas de risco, principalmente, tá? mais algumas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. É, como deve ser feita a soma dos valores para aplicação da toxina? Bom, você vai primeiro aplicar por ponto, então você vai é, marcar seu paciente você vai usar a metodologia, vai fazer toda a marcação do teu paciente e depois você vai contar quanto de unidade você vai pôr em cada um desses pontos. Contando isso, você vai somar, vai colocar na seringuinha, né? Ah, vou usar 35 unidades no meu paciente, a de 2ml. Então, vou aspirar aqui até os 70, tá? Porque eu tô com uma seringa de 1ml e com uma... Em graduação de 0,02 e diluir com 2ml, quer dizer que cada tracinho deste meu tem uma unidade, e aí eu vou aplicando, né, tem segredinho pra pegar a seringa de toxina, tá, gente? Não se pega igual caneta, igual lápis, a gente ensina lá no curso como a gente pega a seringuinha de toxina, e vou aplicando intramuscular no meu paciente, olhando aqui os tracinhos, três unidades... Três unidades, três unidades, três unidades, aí eu vou pôr duas aqui, vou pôr uma ali, vou... e aí a gente já fez a conta antes, tá? E aí quando o paciente retorna daqui 15 dias e ele tem ainda alguma movimentação, eu vou fazer a marcação todinha de novo no meu paciente e vou aplicar somente onde está havendo a, marca... a movimentação, né? E aí eu vou aplicar quanto mais... A gente dá lá as diquinhas também, mas geralmente o mesmo volume ou um pouquinho menos do que você já aplicou, para você não ter uma paralisação muito excessiva, principalmente no frontal. E aí, você vai marcar no prontuário do seu paciente. Então, se eu apliquei 3, 3 e 3 na minha glabela, aí precisei de mais, mas 2, 2, 2 e 2 foi para 5. Quando ele voltar daqui 6 meses, eu não vou aplicar 3, eu aplico 5. Aí, já tenho um ajuste da minha dose uma diquinha. E a partir disso, eu vou aprendendo a trabalhar com a toxina e com a quantidade de toxina botulínica para cada tipo muscular. Hipercinético, hipocinético, cinético, hipertônico, hipotônico, tônico. Você tem que saber avaliar teu paciente em primeiro lugar. E tem lugares que você aplica toxina e não tem... Inter... Não tem... É... E não tem... Tem algumas regiões que você aplica toxina e você não... Fui ler a pergunta e esqueci o que eu ia falar, né? Acontece, né? Tem algumas regiões que você aplica toxina e não tem um efeito que você espera. Por exemplo, esse músculo que a gente tem aqui na ponta nasal, que é o depressor da ponta nasal. Tem gente que aplica e fala ai, ah, professora, apliquei na minha paciente o depressor da ponta nasal. Que vocês aprendem lá no curso básico também. Mas não deu resultado porque a avaliação foi mal feita. Desculpa falar assim, né? Não foi uma avaliação bem feita. Você só pode aplicar este músculo em quem tem indicação. Por exemplo, uma pessoa que tem o um nariz como a da minha Nipuguete, um nariz arrebitado, que ela fala, sorri a ponta do nariz, nem mexe. Ela tem indicação? Ela não tem indicação. Então eu vou aplicar toxina ali, vou perder toxina, vou dar uma expectativa para o meu paciente errada. O paciente vai vir me cobrando essa expectativa, ah, você falou que ia mudar, meu nariz não mudou em nada, porque eu não avaliei corretamente, porque se eu tivesse feito uma avaliação correta, eu falaria para o paciente, olha, não adianta eu aplicar aqui, porque como você não tem movimentação da ponta nasal, eu vou aplicar, não vai dar efeito nenhum. Então, alguns músculos dependem muito da indicação, por exemplo, quem tem a ponta nasal que se movimenta igual a minha, que movimenta quando eu mexo, aí sim eu aplico, o nariz dá uma levantadinha, dá uma levantadinha, uma rebitada, dá sim. E aí tudo bem, uma super indicação. Agora, quando não tem indicação, não adianta. Por isso que você tem que ver. Tem alguns pacientes que a gente faz a técnica de elevação de sobrancelha, a sobrancelha não eleva. Por quê? Fiz errado? Não fiz errado. A metodologia tá errada? Não tá errada. Aquele paciente, ele não tem indicação. Ele tem um frontal fraco, um músculo fraco, fino, pouco ativo. Às vezes é um hipocinético do frontal, e um hipotônico do frontal também. E aí você faz a técnica, a sobrancelha nem mexe, nem sai do lugar. E aí você não pode dar uma falsa expectativa pro seu paciente na avaliação. Por isso que a avaliação é super importante. Tem que dar uma expectativa correta. Olha, você faz a avaliação. A sua sobrancelha, por mais que eu faça a técnica para elevar, não vai elevar. Então, você já né, diminui aquela ansiedade do paciente. Quantas unidades eu coloco para cada ponto no retoque? Já respondi isso e é a quantidade sempre menor do que você fez na primeira sessão. Nunca maior, sempre menor. Igual ou menor, tá? Eu costumo dizer para vocês que estão iniciando, pelo menos a metade do que você fez. Se então, você fez três, põe um e meio. Se você fez dois, põe um. Se você fez quatro, põe dois tá? Que você não vai errar. É uma dica, dica de ouro, hein, gente? Na aula da pós tem fios? Tem, na aula da pós tem fios. PDO tem o quê? Tem uma demonstração. Tem tudo dos fios, toda a teoria, explicação de tudo, só que aí tem uma demonstração, tá? Feita pelo professor. E vocês têm tanta coisa pra fazer de toxina e preenchimento nessa aula, de direta vez dois, que quando eu fui por fios, eu fiquei assim... Né, com pena de pegar tempo da toxina e preenchimento, porque você, por incrível que pareça, vocês têm muito mais dificuldade com a toxina e o preenchimento do que o fio de PDO. O fio de PDO vocês vão ter assim uma certa, um certo receio, uma certa dificuldade, mas quando vocês colocam, vem e começa a treinar em casa depois ou na clínica, vocês estão estagiando ou volta para um curso de fios para poder praticar um pouco mais. Vocês pegam rapidinho, porque não é tão difícil. para quem faz preenchimento, toxina, colocar o fio de PDO não é uma coisa, nossa, super difícil, não. E uma coisa que a gente tem há muito tempo, que eu tenho, né? Desde quando eu comecei com essa missão de formar profissionais, bons profissionais para a área da, da saúde estética, biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem estética, e essa é a minha missão, eu sempre quis descomplicar, eu ensino descomplicando. Então, eu vejo muito isso que as pessoas chegam Ai, com medo de um monte de coisa. Aí tem aula comigo e fala, nossa, Ana, aprendi tão fácil com você. Você explica de uma forma tão simples. Sim, gente, eu tenho uma, o dom de descomplicar as coisas. Não complico. Então, não quero que vocês... Vão por cabeça de pessoas complicadas, querem por medo e complicar vocês. Por favor, não. A gente descomplica para você poder ter a vida descomplicada, atender feliz, bem, ter resultados ótimos e segurança, principalmente. Perguntaram aqui se eu gosto do botulinho. Tô gostando muito, tem um ano. Acho que eu tô usando o Botulim, na né, Estela. Não sei se a Estela tá aí já, se ela voltou. Aí, mas assim tá gostando muito do botulim, tá? Muito mesmo, e eu tenho sempre duas toxinas, uma diquinha que ninguém me perguntou, mas eu vou responder. Uma diquinha que eu dou. Eu tenho sempre duas toxinas na minha clínica. Eu tenho o botulin e o ProSigne na clínica, nos cursos. Por quê? Principalmente porque o ProSigne, ele. Aquele paciente que chega e fala: ai, tenho alergia à clara de ovo, né? Aí você fala: meu Deus, que toxina que eu vou fazer então nele. Antes eu usava uma outra, agora é só ProSigne, porque o ProSigne ele não é. É, ele não tem albumina na composição dele, então você pode estar usando de uma forma mais tranquila, tá? Então ele é também menos alergênico e tem uma série de benefícios. E eu gosto bastante dele. O botulin a gente tem usado bastante, e principalmente vocês que têm muito atendimento, né? Que tem bastante, né? Toxina D no console de vocês, e amanhã a gente vai falar de Toxina Day lá na sala de aula. Vocês já fizeram a inscrição de vocês? Só são 300 vagas, tá, gente? Compareçam. É... Porque ele tem de 200 unidades. Ele tem de 200 unidades. Aí você vai diluir com 4 ml, tá? E aí o áudio de diluição é a mesma coisa, tá? Cuidem com essas toxinas Que não tem Anvisa Essa Isaderm Eu nunca vi, tá gente? Graças a Deus Não tem Anvisa Cuidado, cuidado Tem coisa que é vendida ali no Paraguai Em outros países aqui pertinho O pessoal traz e usa, mas se for pego Dá cadeia Então, cuidado A ProSigne a gente gosta Bastante, usa muito e a, e a Botulinha agora e o botulinho é bom, porque tem a de 200 unidades. Essa é de 100, ó. Deixa eu ver se dá pra pôr aqui. Minha luz não ajuda. Essa é de 100. Mas tem a de 200 unidades que rende muito. Pra um toxina day rende muito, muito mesmo. Você divide 200 unidades. Você faz 35 unidades pro paciente. Quantos pacientes você consegue atender? Não posso fazer conta tô aqui, né? Divide aí, alguém fala aí pra mim. Então, bastante. Eu compro da Estética Bio. Estela, escreve aí pra mim, me ajuda aí. Eu compro da Estética Bio. A Estética Bio é uma, é uma fornecedora nossa, uma fornecedora de confiança, que ela faz o quê? Ela tem o melhor lugar para armazenamento, ela entrega no Brasil inteiro com caixinha de isopor adequado, com transporte adequado, porque esses produtos não podem ir por Sedex, tá bom? E ela tem esse assim, maior cuidado com cada paciente. Você liga, te dá um atendimento, te dá um, um suporte, um retorno, o que você precisar. Então, a Estética Bio, vocês podem pôr arroba Estética Bio, segue lá o Instagram deles, fala com eles no inbox, é ótimo. A Próssigna da Cristalha, é isso. E compro deles, compro deles porque eles vendem para biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros... E vendem com autorização das empresas, tá, gente? Eles vendem com autorização dessas empresas, então. Não faço diluição com lidocaína, tá? Não faço. Não é... sei, não recomendo e a dor é tão pequenininha. Se foi por conta de dor, John, é... eu não sei. Não sei se vale a pena, porque pode interferir na, na ação da toxina botulínica. Tá? Então não faço. Eu não tenho o telefone da Estética Bio aqui, mas tem o Instagram deles, é @estetica_bio. Se alguém tiver o telefone, pode postar aí pra mim porque eu não tenho. Tô pedindo a Deus para liberar toxina para fisioterapeuta. Interceda então, é, por nós. Calma, em breve. Tenho notícias boas pra vocês, fisioterapeutas, em breve. Você acha imprescindível o soro estar de lado? Não, não acho. Não acho, não. Eu sei que tem gente até aqui, né, que, que gosta, que acha, mas não acho, não. O que não pode ter é um choque térmico. A toxina tá bem gelada e o teu soro tá muito quente. Se você dá um choque térmico na toxina, você vai quebrar a toxina, que é o que a gente fala. Mas mais que isso, mais do que a temperatura do soro, o, mais, o importante é a velocidade de diluição. É como o teu soro entra e bate aqui, ó, neste fundinho. Isso é o mais importante. Eu tiro a toxina da geladeira, do frigobar. Deixo na bancada, onde tem meu soro. E, geralmente, meus, meu consultório, os consultórios que eu atendo. São Paulo, Rio, BH, Mirandão, Tá sempre muito gelado. Não consigo atender em lugar quente. Então, deixo na temperatura de 17, 18 graus. E deixa o sorinho ali, e o soro ele pega fácil a temperatura, ele fica geladinho. E de com aquele soro, os dois na mesma temperatura, então não, não acho. Agora, vamos supor que você está num lugar super quente, você pegou a, a toxina da geladeira e você já pega aquele soro que tá quente e coloca, aí você pode ter um, uma menor efetividade da toxina botulínica. Gente, o que que acontece? Eu falo sempre isso em curso, vou falar aqui pra vocês, que eu tô empolgada hoje, hein? O que, que acontece? Tô com a toxina aqui, fui diluir, professora, primeira vez que eu diluí. Nossa, foi com muita força, porque não pode tirar o vácuo da toxina botulínica. Não pode tirar a tampinha da toxina. Isso não pode fazer. Eu vou diluir com o vácuo, é que isso aqui não tem nada, gente, é vazio. Vou diluir com o vácuo. E aí? professora, eu fui fazer a primeira injeção que eu fiz, o vácuo foi tão forte, puxou minha seringa com tudo, bateu com tudo aqui o soro, quebrou um monte, porque daí sobe uma espuminha, gente, da dó, né? Sobe uma espuma, quebrou toda a toxina. Vou usar? Vai usar. Mas como? Quebrou, eu vi. Você usa. O que pode acontecer é não ter efeito. Se não tiver efeito, você retoca. Mas se dessas, dessas toxinas, 50% quebrou, outros 50% não. Vai, algumas vão pegar outras não. Então, mesmo que aconteça isso com vocês, não jogue a toxina fora. Isso aqui vale ouro, mais caro que ouro. Não jogue a toxina fora. Usa. Mas o que vai acontecer? Não pegar, você vai ter que tocar e gastar de novo, não é? Por isso que lá a gente ensina a diluir, segurar o êmbolo e é, vou liberar para vocês a minha aulinha de, toxina, de diluição, tá? Como vocês vão fazer. Vocês vão se inscrever lá na sala do, de amanhã. Vocês vão se inscrever lá e depois lá no final eu passo um link. Porque aqui eu não tenho como colocar link para vocês exclusivo, né? Lá no final da nossa aulinha de amanhã eu vou passar o link da minha diluição para vocês aprend aprenderem. Vocês já sabem, mas para vocês se lembrarem, terem uma colinha aí quando precisar. Então, a Estela concorda também em deixar a toxina e, a, e o soro na mesma temperatura. Como eu disse, se você tem uma mente muito quente, coloca tudo na geladeira. Eu, como tenho a sala climatizada e gosto de trabalhar com uma temperatura baixa, eu deixo a toxina fora por um tempinho até eu fazer a, a diluição. Então, assim, o choque térmico é que vai fazer essa, essa quebra, mas não é obrigatório. Você esqueceu de pôr o soro, você não vai diluir? Deixa a toxina fora da geladeira um pouquinho, para ela aumentar a temperatura dela, não vai quebrar né, toxina, nem né, nada. E você consegue fazer a, uma boa diluição. Bom, vamos chegando ao fim da nossa live aqui, tá muito boa, gostei muito da participação de vocês. Vamos falar mais de toxina? Vamos marcar outro dia falar de toxina? A inscrição, vou repetir, vocês vão no meu, fi, no meu feed, tem lá o link. E vocês vão também ou no, no na bio, da Estética Bio. A, coloca aí, arroba Estética Bio Medicamentos. Escreve aí, Estela, com arroba pra mim, por favor. Arroba Estética Bio Medicamentos. Você vai na bio deles, tem um linkzinho lá, você clica. E aí você consegue ir pra página de inscrição. Caso contrário... Você pode também no no, voltar aí nos meus stories. Tem um lugar do story que eu falo... Arraste para cima e faça a inscrição. Aí você arrasta para cima e faz a inscrição. Não tem custo nenhum de inscrição, tá? Essa é uma aulinha gratuita para vocês. É uma... Vocês não vão... Não vai ser cobrado nada de vocês. Pelo contrário, a gente quer dar o material para vocês lá nessa aula. A Kirlian vai disponibilizar uma planilha de planejamento... E precificação da toxina botulínica Coisa que a gente não consegue falar em sala de aula para vocês por causa do nosso tempo é, No History isso, e no meu canal do Telegram também tem E isso aí, ó, a, a Dermo Beauty colocou aí o, o Instagram da Estética Bio Aqui ela vai fornecer para vocês uma planilha para vocês fazerem precificação da toxina botulínica Olha que legal Tá? E eu vou fornecer pra vocês o meu vídeo de diluição de toxina botulínica. Certo? Então, não deixe de comparecer. O pessoal fez inscrição semana passada e ficou esperando aqui no Instagram. Não é no Instagram. Você vai receber um e-mail confirmando a tua inscrição e depois um e-mail para te encaminhar para a sala. Aí é só você clicar, né? Próximo das quatro da tarde e ficar esperando a gente abrir a sala. Vai ser amanhã às quatro da tarde. Aí você vai ser enviado para uma... Sala do Zoom, onde a gente vai fazer a nossa aulinha para vocês, né, saberem também como faturar mais com a toxina botulínica. Muito obrigada, Eudilânia. Muito obrigada pela participação de vocês. Queria falar muitas coisas de toxina, tem tanta coisa para falar, tantas perguntas aí que eu nem consegui responder todas. Mas, se eu não respondi a tua pergunta, faça no inbox, eu tenho... Demoro, mas eu respondo. Respondo às vezes de madrugada, mas eu respondo, tá? Não tá fácil, apesar da quarentena. Eu não descansei nada nessa quarentena. Trabalhei bastante. E que bom que eu tô tendo o tempinho de vir aqui, fazer essas lives com vocês, que já era um propósito meu antes da quarentena. Toda quinta-feira, live aqui comigo, tá? Agora a gente vai ampliando. E entrem, por favor, no canal do Telegram, porque a hora que nós chegarmos lá a 2 mil seguidores... Tô com um pouquinho, né? Tem tanta gente, tem um monte. 2 mil seguidores. Eu vou disponibilizar um material exclusivo lá no Telegram. O pessoal tá lá se matando pra votar, porque eu dei cinco opções, quatro opções lá, ótimas. E o pessoal, nossa, não dá pra ser todas? Não, vai ser uma a cada duas mil pessoas. Então agora a mais votada já vai ser liberada quando a gente atingir 2 mil seguidores no Telegram. E depois eu vou postando, sim, as outras pra vocês. Vários e-books super legais, material pra vocês terem na clínica. E, bom, eu ponho vídeos lá, converso com o meu pessoal, né, quando tenho mais tranquilidade aqui, e assim vai. E aí, dentro do canal do Telegram, tem... Que lá no canal vocês não conversam comigo, só eu falo com vocês. Mas tem um chat à parte, tá? Que é um bate-papo com a doutora Ana. Que aí lá vocês podem se comunicar. E a gente só fala de coisas de profissional, tá, gente? Não tem nada a ver com canal de reclamação de nada. Lá é coisas inspiradoras, coisas profissionais. Quer se inspirar? Quer pegar coisas boas, ideias boas? É pra lá que você tem que ir, tá? Levanta a mão quem fez Telegram só para acompanhar a doutora. Tá vendo? Mas, gente, é tão bom o Telegram. sou viciada no Telegram. Nem lembro mais do, do WhatsApp. Amo o Telegram. Amo o Telegram. E o meu link do Telegram tá aqui na bio. Já lá na minha bio, tem lá Linketry. Clica ali, vai abrir meu YouTube, meu Telegram, tudo. Essa live vai ficar aqui até amanhã. Depois de amanhã, ela vai pro YouTube. Todas as minhas lives estão no meu canal do YouTube. Também tem que me seguir lá no YouTube. E divulgar meu YouTube, né, gente? Fazer um canal super bombástico lá de, de biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem estética, odontologia, tudo isso, né? Aí eu, me, aí eu fico empolgada. Tá? Então, gente, boa noite, um bom descanso para vocês. Foi muito bom estar aqui. E. Ah! Vou postar uma fotinha minha lá no meu feed agora. E eu quero que você que estava aqui na minha live, o pessoal já saiu, eu deveria ter falado antes, vai lá e comente algum inspirador, né algum insight ou algum inspirador que você teve aqui durante a live. O que você aprendeu? O que você gostou? Faça um comentário de algo que você aprendeu aqui durante a live. Quero ver hein? essas quase cento e tantas pessoas lá postando o que foi que essa live trouxe de bom para você. Certo? Então, vou fazer uma fotinha aqui agora com vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. E vou postar essa foto lá pra vocês comentarem o que, que essa live trouxe de bom pra vocês. Tá? Priscila, levantou a mão? Quer fazer uma pergunta? Um beijo, boa noite. E quinta-feira que vem estarei aqui de novo falando sabe sobre o que? Já sei. Farmácia estética. Eu sei que você é biomédico e enfermeiro não quer ouvir, mas venha, porque a gente já faz algumas coisinhas da farmácia que vai servir pra você, enfermeiro, para você, vai servir pra você, é, biomédico também, dentista. Então, venha assim. É nessa foto que eu vou postar agora, não é na outra. Vocês vão comentar essa foto que eu vou postar agora. Terminei a live, foi tudo muito bem. Qual foi o insight, a inspiração que você teve aqui com a minha live? Quero que você comente lá. Então, boa noite e. Até quinta-feira que vem. Ah, até amanhã na sala. Quatro horas da tarde. Se inscrevam. Olhem os brindes lá, os bônus, os presentes. Beijos, boa noite.